Bora para 5 dicas de filmes para ver na Sexta-feira 13! Então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Sexta-feira 13 pede um bom filme de terror e sempre que a gente lembra de Sexta-feira 13, a gente lembra de Jason, Fred, Mike Myers, mas esses filmes todo mundo já assistiu. Então a gente separou aqui dicas de filmes, cinco filmes, Talvez nem todo mundo tenha assistido Esses não vão ser nem os filmes mais cabeça de terror E nem os melhores filmes de terror que vocês vão ver Mas a gente curtiu bastante assistir esses filmes E a gente quer dar essas dicas aí pra vocês Pra vocês se divertirem bastante nessa sexta-feira 13 Então prepara a cobertinha, prepara a pipoca e bora pros filmes E o primeiro filme que a gente separou aqui é Os Estranhos e Nesse filme que a Kristen e o James Eles estão esperando ali por um final de semana ali Pra relaxar e descansar ali na casa afastada, que é da família deles. Mas, infelizmente, o descanso deles vai ser interrompido. Eles ouvem ali algumas pessoas batendo ali na porta, aparecendo ali pra fazer uma visita bem sangrenta. E o casal, ali, vai ter que lutar pra sobreviver. Esse aqui é um filme de suspense e terror bem angustiante. E é impossível a gente não se colocar no lugar ali desse casal e ficar morrendo de medo. Nesse filme aqui tem a Liv Tyler. E vale muito a pena assistir aqui pra passar um medinho nessa sexta-feira três. E pra quem curte um filmezinho com sobrenatural, com possessão, a gente indica O Exorcismo de Emily Rose. E nesse filme que a é adolescente Emily Rose, ela começa ali a alucinar e tem uns surtos cada vez mais frequentes, só que quando isso acontece ela perde a memória e cada vez ela fica menos tolerante quando ela tá perto ali, de símbolos sagrados. Ela e a família são católicas, então ela aceita ele fazer uma sessão de exorcismo com o padre Richard Moore e as coisas não dão muito certo durante esse exorcismo e aí rola uma treta na justiça entre provar que a menina estava possuída ou se ela tinha problemas psiquiátricos. E um filme ali, de terror baseado em fatos reais também torna tudo muito mais sinistro e no elenco tem o Tom Wilkinson e tem a Laura Linney. Outro filme que tem a cara da Sexta-feira 13 é o P2 Sem Saída. Esse filme aqui se passa no Natal, já tarde da noite, tá tudo fechado, quando a Angela sai do trabalho, do escritório e vai pra garagem ali pra pegar o carro dela, pra ir embora pra curtir o Natal com a família. Mas aí ela não consegue ligar o carro e aí o segurança do prédio chega pra oferecer ajuda. Só que é uma pena que ele tem outras intenções por trás dessa ajuda aqui e ele começa uma perseguição terrível atrás da Angela. No elenco tem a Rachel Nichols e o Wes Bentley. E esse aqui é aquele típico filme de perseguição, aqui não é nenhuma obra-prima, mas tem a cara da Sexta-feira 13. E a gente separou um filme aqui pra vocês que é Hush. A Morte Ouve E esse aqui é um filmaço de suspense e terror no estilo Homem nas Trevas Nesse filme que a escritora Mad, ela vive uma vida ali numa casa bem isolada E ela perdeu a audição quando ela era adolescente Mas ela aprendeu a se virar sozinha ali Ela venceu as dificuldades da falta de audição e consegue se virar sozinha nessa casa Aí ela vive em total silêncio, em paz, até o momento Em que um assassino mascarado aparece para fazer uma visita Aí a Mad vai ter que lutar para sobreviver a esse ataque o diretor e roteirista é o Mike Flanagan, ele é conhecido também pelo trabalho na Maldição da Residência Rio, Que é uma série que a gente recomenda muito E tem um vídeo de análise aqui no canal Outra roteirista aqui do filme Rush É a esposa do Mike Flanagan, a Kate Siegel, Que atuou na série da Residência Rio com a Theodora E nesse filme aqui com a Mad Eu recomendo demais esse filme E o último filme que a gente separou aqui pra vocês Pra quem curte ali uma pegada paranormal Que é A Chave Mestra Tá aqui um filme que nos marcou bastante Com uma cena bem assustadora Aqui é Caroline, ela aceita trabalhar como enfermeira por um casal ali, de idosos com dificuldades físicas ali que vive numa mansão em New Orleans. Aí coisas estranhas começam a acontecer e ela encontra objetos misteriosos ligados à magia. Até descobrir o passado muito sinistro desse casal. E esse filme aqui é bem sinistro e no elenco tem a Kate Hudson. E só lembrando que no dia 13 vai ter uma live de terror às oito e meia da noite aqui no canal. E eu quero ver todos vocês aqui. E aí, vocês já assistiram esses filmes? Comentem aqui embaixo o que acharam desses filmes e o que filmes vocês colocariam nessa lista de filme que é massa para ver na sexta-feira 13? Comentem aqui embaixo, deem um like nesse vídeo e até a próxima!